Bom dia, professor. Oi. De novo. De novo. Professor. Oi. É, esse, eu quero me aprofundar nesse... nos cinco elementos. Uhum. Eu queria tirar uma dúvida. Quando o senhor pergunta assim, é, se a pessoa está mais triste, está triste ou com raiva, Está mais com raiva ou mais triste? Essas perguntas, são todas essas perguntas de triste, com raiva, ou com algum, alguma emoção a mais. São, elas são todas dentro dos cinco elementos? Isso. Porque essas características emocionais, hum. quando a gente pega lá os cinco elementos vamos vou pegar aqui, ó. Lá nos cinco elementos tem o painel, né? Que fica... Sim. Também tem uma tabela. Tem uma tabela. É, eu tenho essa tabela. Então, vamos lá na tabela. Nas características... Você está com ela aí na sua mão? Não estou. Se você der um segundinho... Então, vai lá. Eu vai posso lá. pegar. Vai lá, pega lá. importante Então, aqui nessa tabela, tem a característica... Características de cor, cheiro, uma série de características E a característica emocional Eu poderia falar de uma outra característica Mas ficaria um pouco, muito abstrato para quem não tá, não convive É Para nós, fica mais claro quando eu falo uma característica emocional então, deixa eu Aqui, professor Isso, pronto Então, Dinalva, eu vou pedir para você A Dinalva tem a mesma tabela que eu tenho aqui Ela tem lá, porque a de é nossa aluna então, de novo, eu vou pedir para você olhar lá na tabela, ali hum. onde está escrito elementos e características. Procura lá que ah, tem e as características. E... Sim. A primeira é órgão, a segunda é víscera e a terceira o que, que é? Característica emocional predominante. Predominante, isso. Lá no fogo, qual é a característica emocional predominante? Eu queria... Lá na Terra, qual é a característica predominal que predomina? Na terra? Isso. Reflexão. Reflexão? É pessoa pensativa, pessoa que reflete muito. Não é isso? Ah, sim, sim, sim. Ah, pessoa Entendo. preocupada. Sabe, aquela... sabe quando você vê uma pessoa assim? Pensativa. Entendeu? Entendi. Então, porque então, eu fiquei né dúvida, porque segura, me interessou segura, muito. Segura, segura, segura. Vamos, vamos dar sequência aqui. Lá na característica predominante do mental, qual que é? Tristeza. tá vendo? Porque tem essa tabela. É a característica Aham. predominante Aham. na água, qual que é? Medo. Medo, insegurança, né? A característica lá da madeira, qual que é? Raiva Você já tinha olhado para essa tabela dessa forma ou não? Já Já, mas eu não tinha entendido Isso. Você entendeu? Por quê? Eu vou ser bem sério Eu não vi as características As elementos car características Então eu não li de Toda ela isso. Eu só fui vendo o fogo, terra, metal, água e madeira. Aí eu fiquei per me perguntando. Mas como que o professor pergunta? Se a pessoa está mais assim ou mais... As, essas perguntinhas. São cinco perguntinhas, né? Isso. É, nas, na característica emocionante e predominante, né? Emocional. Isso. Ah! Aí eu vou nessa... Aí... Se eu sei que a pessoa é mais, tem mais medo, aí eu entro nessa. Isso. Aí a gente vai lá, a gente vira. Você tá aí, aí vem pra cá. Se ela tá com muito medo, né? qual característica ela é? Qual elemento ela está? Madeira. Medo. Se ela tá com medo, é que eu tô sem, a, sem óculos. Água. Água. Calma, você leu para mim aí, você consegue ler de novo. É água. Ela tá água, muito é medo, ela, tá com, ela tá muito... No elemento água. Água. Se ela tá muito no elemento água, o que, que eu faço? Aí eu vou na tabelinha, aqui, isso, nessa. Isso. Aí ela tá com... De água. vai estar é Não pessoa. Pessoa. então ela está no elemento água e daí o que, que eu faço com ela aí eu vou estudar ela vou estudar o caso dela aí eu vou lá na tabelinha Isso. e ah. então aí que o que, que que mora então, minha minha vida Eu então, vou te dar vou te dar uma ajuda aí. então você estudou o cliente tá? hum. Estudou, conversou, blá, blá, blá. Às vezes você nem precisa fazer esse estudo do jeito que eu fiz na aula com o cliente. A conversa do seu cliente já determina para você aquilo que ele está. Ah, ele transmite. Ele transmite, por isso que é importante. Lembra do pá daqui e pá de lá? Lembra ou não? Lembro, lembro. E eu vou pedir para vocês escreverem aí. O professor com as suas piadas sem graça escreve escrevam aqui abaixo para daqui para de lá ah mas Pada... não é sem graça não para daqui para de lá ai professor o que quer dizer isso aqui? para daqui de lá escrevam para vocês não esquecerem deixa eu ver quem vai ser o primeiro que vai escrever para daqui para de lá só para saber se vocês estão prestando atenção em mim escreva para daqui para de lá quem que vai escrever de novo primeiro para daqui para de lá que é isso o pessoal não está querendo escrever. Eu, quando escreve, a, a Yara, pá daqui, pá de lá. Isso. O que é pá daqui? Pá de lá é conversa. Pá daqui, pá de lá, não, não conversa. Vocês lembram lá da a escolinha do professor Raimundo, né? O Patropia, que é o personagem Patropia. Quem gosta da escolinha, gosta de olhar a escolinha com um olhar terapêutico, um olhar. É de aprender coisas diferentes, os personagens da escola de professores são muito inteligentes, né? Eles nos transmitem muito conhecimento. E o Patropia é o, é o cara para daqui e para de lá. Ele força uma situação para que tenha para daqui e para de lá, mas o professor lá ele não dá muita conversa para ele, então ele faz o quê? Ele cai, cai fora. fora. Cai fora. Essa é a inteligência. Essa é a inteligência do personagem tem que ter conversa, descontração, conversa. E como com ele não tem para daqui para de lá, ele cai fora. Então para vocês, meus alunos, né, de está tá aí, você tem que praticar o para daqui para de lá com o seu cliente de que forma? Interagindo. Não pode ser um monólogo, você falando o tempo todo. Você tem que indagar, buscar respostas de forma delicada. Como que faz isso? é o dia a dia, é o campo de batalha que você vai aprender então nesta conversa terapêutica é, eu conversando com o cliente eu consigo extrair dele informações preciosas, tipo às vezes o cliente começa a falar, ah Roberto eu estou com muito medo nossa, eu estou com medo, estou com uma insegurança danada das coisas que estão acontecendo o cliente já falou para mim é a mesma coisa que o cliente falar para mim, Roberto, eu estou muito no elemento água, sabe? Porque eu, eu transformo a palavra dele para os cinco elementos. Ah, então identifiquei, não, o cliente está muito água. Se o cliente está muito água, o que, que eu faço? Já estudei o cliente. O estudar o cliente acabou aqui. Né? Não é que acabou, mas já tenho um conceito, já tenho uma ideia. Já sei que o cliente está água. O que, que eu faço com ele, Dinaldo? Aí vai, é, vai ver o, o, o elemento. Que, aí a gente vai ver quem, quem apaga a água? O fogo. tá muito elemento água. E controla a água nos cinco elementos. É o fogo. Não, é o fogo que apaga a água? Então, hum. aí que eu, que eu me confundo, professor. Então, tudo bem, tudo bem é a melhor hora do aluno. Esse é o seu melhor momento na, no estudo. Sabe por quê? Uhum. Tá, calma, calma, menina. Sabe por que é o melhor momento no estudo? Sabe por quê? Uhum. Porque você está confusa. Se você está confusa, é porque você está estudando. Você é uma aluna minha que eu não terei uma vírgula de preocupação com você. Por quê? Porque você está sempre perguntando, você está quase todo dia aqui ao vivo comigo, aproveitando Pô. a da aula. Então, você, eu fico despreocupado. Por quê? Eu sei que você está estudando e quer aprender. Eu fico preocupado, eu fico preocupado com o um aluno que não me pergunta nada. Aquele aluno que entra quieto no curso, está calado e pega o certificado, eu fico preocupado com ele. Porque o meu nome está lá no certificado e o aluno não perguntou nada para mim. Será que o curso é tão bom, é tão excelente assim, que não precisa fazer uma pergunta para mim? Então, vamos lá. Vou fazer a aula para você, mas eu vou convidar você para... Volta lá no, no estudo lá. Do mar, né? dos cinco elementos, para ver essa parte. Quando o cliente está muito água, o que controla a água é o elemento terra. Lei de controle. Então, lá no curso seu, tem lá a lei de controle. Então, a terra controla a água. O rio, o que, que determina por onde o rio passa? Ele está aqui e vai para cá. Isso. Tá. Lembra do rio? Olha, olha para mim aqui um pouquinho. Tem... Você mora onde? Guarulhos. Guarulhos. Aí é em Guarulhos e tal. Deve ter algum rio aí em Guarulhos, né? né? Tem. Tem. O que, que determina por onde o rio passa? A terra. É. A terra. A água não passa por onde... Vai dizendo, tá certo. A água não passa por onde ela quer, né? Ah, mas e quando tem enchente? Não, esquece um pouco a enchente. Vamos pensar no rio. O rio, o leito do rio. A água passa por onde a terra determina que ela passa. A água não passa por cima da montanha. É. A água passa... Então, a terra determina por onde a água passa. Então, a terra controla a água. Então, se o seu cliente está muito no elemento água, está com muito medo, você vai trabalhar o elemento terra no seu cliente para controlar esta água. E o elemento terra tem lá o baço pâncreas como órgão e o estômago como víscera. Então, para este cliente, você vai dar mais atenção ao baço pâncreas e ao estômago. Quando for fazer o PE. O que é PE, professor? Protocolo específico. Difícil? Não, eu preciso dar mais, prestar mais atenção. Eu vou entrar no MAD, porque no MAD tem a né? Isso, no MAD tem a postila do MAD e tem a apostila dos a cinco apostila elementos. MAD. Eu quero me aprofundar. Isso. O curso MAD tem duas apostilas. É, eu vi, se eu mostrou. O curso em si, ó. O curso MAD tem essa apostila aqui, né? E aqui já tem alguma coisa dos cinco elementos. Mas como cinco elementos é muito, muito, eu resolvi fazer uma apostila a mais. Essa apostila aqui que só tem assunto dos cinco elementos. Para ter ideia do quão importante é, tem mais páginas nos cinco elementos do que no curso MAD. O curso margem, tão intenso que é. Bom dia, então, e aí, beleza? E aí, beleza? eu quero me aprofundar nesse aqui. Isso. Porque quando eu mostrei esse mapa, a, a, a podóloga ficou eu falei não tem que eu tenho que me aprofundar eu tenho que estar bem Isso. afinada então minha... porque, não adianta, porque eu se eu só vou ficar fazendo o, o PG protocolo geral aí não tem que estudar estudo cliente mas aí não sei mexer aqui aí vou Isso. não posso fazer nada. então é, estuda estuda reveja é, logo logo a, a, a coisa aterriza sabe Aí encaixa. Ah, nossa. nossa! Nossa, como que é fácil? É fácil para quem sabe fazer. É? Fala para mim uma coisa que você sabe fazer muito bem feita aí na sua casa. Um prato que você adora fazer. Bolo. Bolo. Mas tem o bolo que se quer o bolo da Dinalva, não tem? Que para você você faz de olho fechado. E para as outras pessoas pode ser difícil. É. Entendeu? Então é assim. Ah, os cinco elementos vai fazer parte da sua vida como aquele bolo que você sabe fazer. Fala, ah, isso aqui é tranquilo. Tá bom? Tá bom, professor. obrigado tá? Obrigado.